Aí, rapaziada, Caverninha, estamos de volta com mais uma gameplay aqui, o que que acontece? Rapaziada, o Caverninha simplesmente teve que jogar tudo de novo, como estamos jogando no hard aqui, não teve como salvar. O Caverninha se ferrou no episódio passado e voltou muito. Teve que pegar magnetas, teve que pegar o pendrive, teve que descer lá, pegar a bolsinha, pegamos uma faquinha, alguma coisa mais extra ali. Dessa vez o Caverninha pegou um spray que ele tinha esquecido lá na sala onde estava o pistolador. E o que que acontece? Esses são os itens, hein? Temos nada mais o flashbang aqui. Pra cegar os lock, vamos tentar usar ele E pegar a escopeta na mão e tentar escapar Rapaziada, vai ser difícil essa parte Ó, já, já estamos aqui com os dois componentes para usar no painel Rapaziada, vamos lá tio, papi Beleza, S só relembrando que tem altos dogzinhos aqui, tá? Só relembrando que eles são ágil, Astutos e safados ah. ó, ó, ó, ó o cheirinho Ó Ó um ali, ó Ó um lockinho ali, ó Ó, ó bem, pescou assim pera peraí, peraí, peraí. Rapaziada, são rápido, hein? Cuidado. Ô, oh, louco! Boa, Posso, senhor. senhora. O cabernet, o cabernet tá nervoso que ele não pode levar... Ele não pode levar dano, Aí Ai, você tá pica, cachorro. Beleza. Ó, oh, já ardeu. V vamos com calma. Oh! Rapaziada, tem três, tá é tudo em cima. Vai, vai com calma, Cabernet. Oh, meu Deus do tá, céu, o caverninho tá preensivo Vamos tipo, um ficar esperto um, um, um já dropou, tropicou oh! Fazer rápido, astuto Pula igual uma perereca Se viu as perninhas dele, né? Falei, Cadê? Tem três Isso é importante, tamo com munição oh. extra aqui O oh, louco, cadê ele? Você viu a sombra? Fazer, eu pensei que ele tinha atravessado a minha alma, hein? Nossa, jogo Ele tá atrás da porta, ele, ele se esconde, aí. Ó. Oh. Esperto de... Oh! Rapaziada, foi mal, foi mal é, não sei se vou conseguir não, tio Ô joguinho amigo do caverninha Beleza, rapaziada Você lembra que o episódio passado tinha 4, né? Se tiver mais um Loki aqui querendo se pagar de aventureiro Eu apresento ele a escopreta Beleza, rapaziada O ponto forte dessa parte aqui é que o boot Nelson dá uma trégua, aí, Tem como respirar. Tranquilo, ó. Escopeta tá na mão. Vamos equipar nada mais, nada menos que o Flashbangerson pra tentar cegar os zumbis. Esperamos conseguir. Beleza? A estratégia vai ser aquela. Ó, o tiozinho aqui com altamente sintomas de, ter... sintoma de ter tomado altas cachaças. Beleza. Peraí jogar. <risos> aberto já, hein? Não vem com surpresas. Rapaziada, esse jogo tem que ter uma... A moral de fazer as surpresas não agradáveis pro Caverninha. O que, que acontece, rapaziada? O Caverninha fez o código já episódio passado. Vamos dar um VAP! Beleza, rapaziada. O que, que acontece? Ó, estamos bem. Tem a plantinha combinada, dois spray, escopeta com munição e arminha. O que, que acontece? É hora da verdade. Caverninha está com amor no peito, quase trincado. Coração miocárdio, triocárdio e quadrocárdio pulando. Vamos sair fora! Eu tô calmo! <risos> oh, meu Deus! Olha o tanto zumbi que tem ali, tio. Abaixa aqui. Atrás, ó. Oh, vamos atrair eles primeiro? Rapaziada, era só atrair eles, hein? Ó, oh, é, só, é só, só manter a calma. Oh meu Deus, eu esqueci do But Nelson, rapaziada. O But Nelson aqui agora vai ter que mudar a estratégia. Oh meu Deus, agora o Zumbi. Ah, tá Peraí, Isso, But Nelson, vem, vem. Oh, rapaziada, deu, deu certo, deu certo. Tranquilo, rapaziada. Vamos tentar usar o Flash Bangerson se der certo. Vamos ver. Oh meu Deus, deu de boa! Ô oh, louco! Pula, Passa ali! <risos> Nossa, que lindo! Rapaziada, deu certo perfeitamente! Ah! Olha o Ah! Getting old. Saving your ass, that's twice. I didn't realize you were keeping score. Look, this isn't a game. <laughs> I Beleza, rapaziada. Tranquilamente. Ó. Oh, tacamos fogo no, no, no lote aqui. Rapaziada, cadê o Boot Nelson? Ixi! Rapaziada, será que ele saiu por trás? Ô, oh, louco hum. jogo. Rapaziada, o Boot segundo, acho que saiu fora, hein. Vai achando que ele morreu. Pa passar um contrator em cima dele, hein. Vamos Beleza, rapaziada. Antes de sair fora, ó. Tem a plantinha azul aqui. E tem nada mais, nada menos que outra pavoretas aqui. O Caverninha vai simplesmente VAP. Rapaziada, an antes de dar o VAP, vou trocar uma ideia. Vamos lá pegar de boa. Na moral. Beleza? Começando agora essa gameplay aqui. Caverninha levou brioco fortemente, rapaziada. Foi tenso... Mas deu certinho, a gente atraiu os zumbis lá pra trás. Depois, na sequência. Peraí, vamos ficar esperto não acabou ainda a treta, hein? Tem sempre um zumbi Loki aqui. Na sequência, o caverna conseguiu passar lá. O But Nelson trancou. Ele veio um pouco mais rápido do que eu esperado. o zumbi, você tá aqui ainda, Tio? Vamos bicar esse Loki aqui? Ó, abre a jaca do Loki. Ô oh, meu Deus, abriu uma jaquinha dele. Tranquilo, rapaziada, eu, eu acho que. Tá na, tá na próxima sala ali? É a verdade. A gente gasta uma munição escopreta, mas simplesmente pega mais pobre que a gente pode fazer mais munição escopreta. Vale, vale a pena essa troca. É bom manter cautela. Tranquilo. Olha, o Caverninha não vai pegar plantio plantia azul, por quê? Peraí, vamos ver quantos espaços o Caverninha tem? Dois espaços. Não vai pegar plantio azul, porque com certeza a gente vai pegar mais item ali pra frente. E plantia azul tem de sobra na delegacia. Com esse sentimento de amor, fraternidade, escopreta na mão, apontada, com muita veracidade, o que que acontece? Vamos lá simplesmente abrir esse portão aqui, o caverninha tá altamente ansioso, hein? Sair dessa parte aqui vai ser... Ah. Oh, peraí, não tem nada, né? A Aida tá aqui, a Aida tá aqui, caverninha. calma, caverninha. oh meu Deus. Como é que é o negócio, Aida? Peraí, rapaziada, o Caverninha vai trocar ainda um particular com a Aida aqui? Rapidão. Oh, Beleza, rapaziada. O Caverninha falou umas verdades pra ele dali. É bom lá ficar esperto, hein. Rapaziada, sabe, sabe o que eu tava pensando? Oh, Deus, imagina, o Caverninha sai correndo e não pegou o cartão. <risos> Pode acontecer, hein. Acontece essas coisas. Rapaziada, o Mike, o Mike da SWAT acabou deixando seu furgãozinho pra trás aqui, hein. Ô, Mike. Bora pegar o furgãozinho aí, hein. Pelo amor de tal. Ó. Já avistamos aqui, nada mais, nada menos. Uma botânica. Pode galera, é só pegar esses carrinhos. Tem uns carros bons aqui ainda, ó. Já passe empinando. Mas estamos altamente fora. Local altamente desconhecido. Rolando os carrinhos legais. Ó. É isso o que exatamente você está mais informação sobre as pessoas responsáveis por esta malha Beleza Pois é, estamos nada mais nada menos que Na, na loja de armas, hein Lembra o começo em Resident Evil 2? Raiz, tinha aquela loja de armas Demoramos pra chegar, hein Totalmente por outra parte iniciamos o gameplay de de. A roda está fora A roda está fora Vai para aquela barra de arma parece que é o único Rapaziada, vamos seguir aí, daqui ela tá ligada nos esquemas, hein? Ó, ó lockpick, tudo mais, joelhinho ali na porta. Altamente, ó, ó. Profissionalidade já dois segundos. Rapaziada, sair da pilantra, hein? What a mess. Beleza, estamos na loja de armas. Com certeza não vai ter armas. Ok, tem sentido. <risos> Nossa senhora, cano longo pra W870. <risos> Beleza, rapaziada. O que que acontece? Pegamos esse cano largo. Ó, bota no bolso do Leon. Já altamente combina com a escopreta. <risos> Muito doido, meu velho. Rapaziada, ponto negativo. A escopeta ficou enorme, ocupa dois espaços. Temos mais ou menos quatro espaços ocupando somente pelas armas, tio. Só de ter essas duas armas aqui, já ocupa quatro espaços no bolso do Leon. O que que acontece? Granada, tio. Peraí, peraí. É granadinha, vamos pegar a granadinha. Tranquilo. Ó, oh, já vistamos aqui mais munição. Rapaziada, é, tá, tamo, tamo bem, tamo bem. Apesar que as munição da, da arminha vai bem rápido. Mas tamo indo, tamo indo, de boa. E aí, o que, que você achou aí? Tá de boa? Oi, da, dá um abracinho aqui, pro caverninha da... é, dá. Rapaziada, deixa aí daí que ela acha que ela tá com. com. com dor no joelho. É, é bom, é bom apontado aqui. Desculpa aqui. I'm not gonna hurt you. I said don't move. I'm just passing through. I'm going to ask you to lower that weapon. I kill you what, You're going to turn around and go right back out the way you came in. I think your daughter needs help, sir. Don't tell me how to deal with my daughter. Drop it. No, wait. Step aside. We need to terminate her before she turns. Terminate. It's my fucking daughter.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 they did to us. You're a cop. You're supposed to know something. How did this happen? Huh? She was a sweet little angel. Mommy. I'm sleeping, honey. Okay. And I'm gonna...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 Nós Rapaziada, deve ser uma das partes mais tristes do game, hein? A não curtiu nada, tio. Menininha totalmente novinha ali, filhinha do cara, foi contaminada. Simplesmente nada engraçado. Da Corporation da There are pharmaceutical companies secretly making bioweapons. They have a virus. It turns people into indestructible monsters. That explains the horrible things I've seen. And that's why I'm looking for Annette Birkin. She's the one at Umbrella responsible for unleashing the virus. I'm going to bring her down. Beleza, a NET é nada mais nada menos que a esposa do William, que é o cara que se injetou e também o cientista que criou o vírus. Vamos ficar esperto que essa nete é pilantra, a gente vai ter que seguir ela. Oi, sai de baixo, hein, cuidado, não vai massaceta você, viu? Tranquilo. Rapaziada, passeado. Mãe das descoberta do Linho, Olha na sua Based on what you've said, the sewer seems fitting. Well said. After you. Você Gee. primeiro? Thanks. Beleza, rapaziada, o Linho não tem, não tem medo de nada não, tio. Olha o tamanho escopeta do cara nas costas. Vai brincando comigo. Can't imagine a real scientist According to HQ, this leads right into Umbrella's secret facility. Come controlled Raccoon City for years. Jesus, é, muniçãozinha é ali, hein? Final da trilha. Tá, tá rolando um negocinho aqui. Rapaziada. Rapaziada, Godzilla. Tá valendo, Godzilla. Finalmente vamos salvar, rapaziada. Depois de altas horas de gameplay aqui, ó. Altas. Vamos simplesmente colocar granada no baú. Vamos fazer mais. Na mun munição tá, tá de sobra. Meteu esses dois. Nossa, sobrou muito item, o Cavernia tá feliz, ó, dois spray, ervinha, tem granada, tem a faquinha inteira Tem mais ervinha, mais pólvora de qualidade para a escopeta. vou fazer agora, já te... escorrega no bolso desse linho, tranquilo Beleza, tem mais três plantinhas do amor e uma plantinha azul com mais a magno e três tiros Com isso em mente, ô oh, meu Deus, cadê o Inkyriba, um jogo? Não, meu Deus, fala que tem ainda... o ô jogo, você vai... dar ah, o um negócio, né? Pelo amor de Deus, como salvar o jogo? Rapaziada, é, no hard eles devem ter escondido o Link Ribble aqui, perto. Se não tiver como salvar, rapaziada, oh, essa cavaleiro vai ter um infarto cerebral, hein. Ó, oh, deve estar deve, deve tá aqui no, no escurinho. Ou oh, será que a Aida pegou isso? Aida, oh, você pegou o um negócio pra mim? Fala pra mim, você pegou? Não vi. Acho que ela não pegou não, hein. Ó, oh, aqui, tio. Ô, oh, meu, vamos salvar esse jogo rapidão, hein. Bop. Beleza, rapaziada, já estamos aqui tranquilamente com o Leon e sua escopeta agora gigante e O que, que acontece? A escopeta antigamente, cabia somente quatro tiros Agora já podemos armazenar oito tiros <risos> O que é bom, é. o que é bom Beleza o jogo Dá para voltar, Leon, vamos voltar no chance. É, o Leon é macho with me to the end. O Leon é macho, tipo, tranquilo, com esse mesmo amor, pula uh. Uh. Você sure? This is the right way. Infelizmente. Espere aí. Fica aí. Vai ver que o um leão macho vai vai lidar com essa situação, hein? Beleza. Ai! Olha grande verde. Leon, get out of there! Vá por dentro. beleza? Rapaziada, o Lil, tá cheio de lixo aí, é. é igual o o Luizinho. Qual lado que é? Lado que é. é? do outro lado, Lil. Nossa, ele quer morrer. Rapaziada, e aí? Holy shit. Ele quer me pegar, Lil. Vai pro outro lado. Ai, passou perto. Oh, meu Deus. Vem jogo. Tô bem? Tô... Vai, Lil. Oh, tá vindo, tá... Oh, oh, oh, Agora você morreu. Aí você marca, tio. A gente se Nossa senhora, vou até os bacon na minha cara. Fazendo o calmo, foi massa. Ó, ó, granadinha. Rapaziada, dá nisso. Vai mexer com o Lio? Vira bacon. Tranquilo, rapaziada. Cheio de lixo aqui na parada. Ô oh, meu Deus, ó. Durou 10 segundos no gameplay esse crocotão, hein? É assim. Vamos jogar este card. Por amor de Deus. Just get up here. Pode dar. Aí da tapindria. Can't say I didn't warn you. You said the virus turned people into monsters, not reptiles. Their é point. I'm just impressed you made it in one piece. Hell Leo Gio. Tá impressionada com o Leo, hein? Ó. Ganhou status e bônus para com a Ed, hein? Ó, a carinha dela tá curtindo a força e bravesa do Leon. Rapaziada, olha essa arminha como tá equipada, tio. Oh, meu Deus, preparado, hein? Ó. Oh. So, let me get this straight. Umbrella sells monsters like that to who? Our military? Somebody else's? They don't sell the monsters. They sell the viruses that make them. And Annette is who makes the viruses. As scary as that alligator was. Annette is far more dangerous. Beleza, rapaziada, a Umbrella simplesmente está vendendo o vírus e não vendendo os monstros, o que é pior, que eles podem simplesmente multiplicar o vírus e é pior ainda do que simplesmente vender os monstros. Tranquilo, rapaziada, tinha como gravar aqui mais uma vez, o caverno vai ser macho, tio. Ó, ó. identifique se Ela é Not much time. Need to dispose of it. We're here for the G-Virus. Huh. That's not gonna happen. Okay. I'm warning you, doctor. Oh, yeah? Hey! Stop! Oh, Ada! You'll never get the G-Virus! be <sighs> call you. Didn't expect that from a scientist. Ah, uh. Leon. Forget about me. Just go. Stop her before she gets away. Oh. I'm right outside the facility, in pursuit of Annette. If it's not on her, it must be in the nest. Once it's in hand, I'll call for extraction.